Passeu, gente! Hoje eu estou aqui para mais um vídeo E hoje eu tô aqui para mostrar a nova integrante da família, gente E eu tô muito feliz com ela Vocês já devem ter visto quem é É... Ela! Gente, com ela é a coisa mais fofinha, gente Ela é muito fofa E ela não gosta quando eu seguro ela Sem segurar as patinhas dela Vocês perceberam que ela ficou toda agitada, gente o nome dela é a Pipoca, gente. Agora eu tenho mais uma cachorrinha. Eu tenho o tot, e agora eu tenho a Pipoca. Gente, é a coisa mais linda, né? Principalmente quando eu boto a cole... coleirinha nela. Eu vou botar pra vocês verem. Gente, olha como que ela fica super bonitinha de coleirinha, gente. E eu não coloquei direito, não. Porque eu não sei colocar essa coleira, não. Mas eu acho que foi. Eu deixei frouxinha só pra vocês verem mesmo. A ficar bonitinha, gente. E ela é muito fofa, gente. Não tem coisa mais fofa que ela. Ai, gente, meu Deus. O que que ela viu ali? Tá vendo o espelho, gente. <risos> ela fica doidinha quando vê o espelho. Mas aqui tá um videozinho dela brincando super fofinho, tá? E ali ela tá brincando com a bolinha, tá? Gente, ela é muito fofa. Não tem como, ela é muito fofa. E o nome dela é Pipoca. Eu ia botar princesa, só que aí a minha mãe falou assim, filha, eu acho que combina mais pipoca, porque ela pula muito, ela é muito bagunceira, gente, não tem noção. Meu Deus, eu não vou nem falar nada, ela bagunça muito. Mas ela é fofa assim mesmo. Aí, gente, agora eu vou contar como a gente achou ela. Como comprou, se achou, se a gente, se doaram pra gente, enfim. E desculpem a minha voz rouca, da tá, gente, é porque eu tô meio resfriada, então ignorem. Gente, o meu pai achou ela na rua Na frente da nossa loja da loja dele E, e achou ela super fofinha Ela tava sentada na frente da Sentada não, ela tava correndo assim Na frente da loja do meu pai Aí ele chamou a minha mãe aqui dentro correndo E aí ela foi lá Mas eu não fui junto porque Eu tava aqui me arrumando para pra ir pra escola de manhã cedinho Sete, sete não Seis, sete e pouco assim Aí É... Ele pegou ela, eles ficaram lá... Aí ela ficou lá na loja um pouquinho. Aí eu fui lá na loja pra ver o que que tava acontecendo. Quando cheguei lá e eu vi essa cachorra linda, maravilhosa, lá, correndo. Eu falei, meu Deus, eu quero muito. Eu apertei ela, já peguei ela no colo, já apertei ela. Nem sabia se mordia, se não mordia. já peguei ela, já apertei porque ela é muito fofa. Ai, linda de mamãe. Aí, é, a gente pegou ela. Aí, ela ainda tá precisando tomar... A gente ainda vai levar ela pra tomar vacina, algumas vacinas que a gente acha que ela não tomou, né, porque ela tava na rua e tudo. A gente acha que ela é filhote, né, gente, porque o carinho dela. Agora não dá pra gente prover o carinho dela. A gente acha que ela é filhote, né, porque ela tem cara de filhote, sei lá, deve ser filhote, né, não sei, gente. E ela é pinte. Esqueci de falar, meio óbvio, né? Ela não, pra quem não sabe, Pinch é uma raça de cachorro que nunca que não cresce mais, sabe? Então, a gente ficou com ela e a gente tá tentando acostumar ela com o Todd. Só tentando acostumar ela com o meu cachorro Todd, porque ele, a raça dele é caçador, né? dá até é caçador, e desde pequenininho ele só mora com humanos, né? Então, já viu, né? Aí... Aqui vai estar um videozinho passando aqui Dele, da gente tentando acostumar eles Tá? E não tá sendo fácil nem um pouco, gente Porque a gente bota eles dois juntinhos Um pra cheirar o outro Mas ele quer ser amigo dela Ele quer ser amigo dela, gente Só que ela Quando a gente vai botar ela perto dele É uma obrigação Porque ela Ele quando vai cheirar ela Ela começa a gritar, sabe? Então, é meio complicadinho, porque ela começa a gritar e fazer escândalo e aí ele fica com medo e então dá um piripaquezinho assim, fica assim, querendo dar uma dia assim nela, né? porque fica com medo dela, assim, gente. Mas, gente, aos poucos eles vão acostumar a ficar juntos e tudo. Tá? Não se preocupem. Então, continuando, eu tô falando assim, continuando, porque ela acabou de ir lá fora fazer as coisinhas dela. Então, continuando. E o canal agora é dela também. Meu Deus, calma. Não, não, não sai do vídeo assim não. Assim, respeitando as pessoas no vídeo. Fica aqui, fica, minha neném. Gente, ela é muito fofa. Olha que bonito gente. Vocês tinham que ver a correria dela quando chegou ali na loja. Meu Deus, ela já chegou toda toda, não pula. Gente, olha, ela quer pular, mas eu não vou deixar. Senta. Isso, senta. Senta. Muito bem, gente. Foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei. Se inscreva no meu canal. Me siga nas minhas redes sociais. Um beijo e tchau! Gente! Até o próximo vídeo! tá toda de